E hoje é o Sábado na Brasa para a galera apaixonada por hambúrguer. Nós vamos mostrar três formas de fazer o nosso hambúrguer defumado. Bem-vindo ao Sábado na Brasa. Para fazer essas três formas de hambúrguer, a gente vai fazer da seguinte forma. Uma, a gente vai finalizar ele total no defumador, vamos logar no smoker, deixar ele por uma hora, vamos defumar ele completo já vai direto para o hambúrguer. Da segunda forma, nós vamos defumar ele 30 minutos no Smoker Tiger 100 e vamos, botar, e vamos finalizar ele no Panzer 120, tá? dando o ponto que a gente quiser no hambúrguer aí e depois joga no pão aí. Bom, e a terceira forma, a gente vai fazer a bolinha do Smash, vai defumar ela em torno de 20 minutos no defumador, depois a gente vai jogar lá no Panzer 120, mas a gente vai usar a chapa do Panzer, a gente não vai usar a grelha, e vai fazer o Smash ali, deixando aquela crostinha que o, todo hambúrguer do tipo Smash merece. Finalizamos os discos, tá? Fizemos dois discos. Um a gente vai botar defumado, vai finalizar ele dentro do smoker. O outro a gente vai deixar por 30 minutos, depois finaliza na, na grelha e os dois smash. O importante na carne é a gente colocar uma porcentagem de gordura entre 25% a 30%. 20% a 30%. Por quê? Como o burguer defumado ele demora um pouquinho mais para fazer, então ele vai perder muita, muita gordura né? durante esse processo. Então a gente coloca um pouquinho a mais do que se fosse fazer somente na chapa. Vou temperar agora apenas os dois discos, tá? Que a gente vai defumar aí. Depois o, o Smash eu vou temperar só na hora que a gente vai botar na chapa. Beleza? Bora lá! Para acompanhamento, pessoal, eu só vou largar aqui, ó. Tem um pouco de rúcula aqui, tem os molhos aqui, o um molho barbecue, uma maionese aqui. Coisa bem simples, tá? A ideia é mais eu socar no hambúrguer. Vou largar um tomatinho aqui, só vou botar ele, defumar um pouquinho, depois a gente vai botar no grill. Prato. ter que ser virado aqui. Vamos tirar nossos smash aqui, ó. O smash não pode passar muito ponto, senão nós vamos conseguir esmexar ele depois, né? E o resto vai ficar aí, Tá aí, nossas duas pecinhas. Vamos largar aqui um pouquinho E agora é só largar um saludo. Vou largar aqui e agora eu vou fechar aqui pra gente derreter esse queijo aí. Esperar um minutinho, enquanto tá passando esse minuto eu vou passar aqui uma maionese nesse pão aqui, ó. Porque esse aqui a gente só vai comer um pouquinho de maionese. Aqui eu vou botar pra prender melhor o hambúrguer e o nosso smash aí. Que vamos provar qualquer. Esqueci de selar o pão, vamos selar esse aqui só. Vai aqui mesmo. Bom, vamos abrir aqui então, já deu tempinho, cancelou, derretei o queijo, não ficou o melhor hambúrguer do mundo, né, porque eu também não tenho aquela mãe de fazer o smash aí. O smash quando vai né? Tá aí, né? Top. Bom, saiu um pouco lá da fumaça, pôr um pouquinho do hambúrguer. Então, a ideia aqui, qual que é do, do Smash? A gente dá aquele gostinho de fumado e também daquela crostinha do, do Smash. Obviamente que eu não tenho aquela experiência de fazer o Smash, né? Então, não ficou tão bonitinho, mas ficou saboroso, um hambúrguer bem simples, na verdade, tá? Só coloquei queijo, eu usei o queijo muito xarela. Se tiver o, aquele mac and cheese, cara, fica fantástico. Enfim, quiser incrementar com outras coisas, é, é sensacional. A gente fez mais pra focar um pouco no gosto do hambúrguer mesmo. Vamos preparar os outros dois ali. Agora eu vou preparar um pouquinho mais já com... Uh, vamos botar aqui um, um molho barbecue aqui. vamos botar a maionese também, vou botar esse tomatinho. E tem um pouquinho de rúcula ali também, pra dar um gostinho aí, que é legal pro, pra dar uma incrementada aí no nosso hambúrguer desse mar. Ficou pronto já o nosso segundo hambúrguer, passou 30 minutos tá dele defumando aqui, vamos tirar ele rapidinho aqui ó, olha o ponto dele, vermelhinho tá, tá suculento, vou fechar aqui para não perder a temperatura e agora a gente vai largar aqui no Panzer 120, tá, temperatura dele aqui, vou largar aqui pouco longe do fogo, vamos já largar o queijo aqui para derreter, eu vou fechar ele aqui e vou deixar agora ele... Ele é grelhar e depois a gente só joga no pão. O que, que eu já fiz aqui? Eu já passei o um molho uh, molho barbecue, já joguei a maionese. Pois vou jogar o tomatinho que eu tirei lá do defumador e eu grelhei aqui no panzer. Tá, botar em cima e finalizar. Hambúrguer um bem simples, bem bacana. Mas assim, não dá muito, muita bola pra receita não. A ideia nossa aqui é mostrar formas de você fazer hambúrguer. A receita é contigo. Bom, rapaziada, já deu o pão do meu hambúrguer ali, ó. Já tá derretendo. Vamos tirar o bichão aqui. Coisa linda, hein? Vamos largar só um tomatinha aqui para dar um tchan no nosso no nosso hambúrguer. Vamos botar uma rúcula porque rúcula vai muito bem com defumado. E tá aí mais uma forma de nós fazer nosso hambúrguer. Vamos provar? puta que pariu! Gosto de defumado, molho aqui Ficou fantástico. Tá aí, mais uma ideia de como fazer um hambúrguer defumadão. Pessoal, aqui dá mais ou menos uns quarenta minutos, tá? Já do, no forno aqui. O hambúrguer, ele também ó, tá com uma textura vermelhada, suculento. O que que eu vou fazer agora? Eu vou botar ele aqui, vou botar o queijo, eu vou botar ele aqui, eu vou finalizar ele com uma hora mais ou menos, tá? Então eu botei o queijo, agora eu vou deixar aí. Cara, é que depende um pouco do queijo e tal. Vai ficar aí uns 5, 10 minutos daqui a pouco. Uh, ele até deletei todo o queijo e aí tá pronto pra servir. Isso a gente boa, mais ou menos aí uma hora defumando, tá? Deu uns 45, 50 minutos, a gente botou o queijo. Vou pegar com a mão mesmo aqui. Caralho, isso aqui tá fantástico. Queijo, inclusive, pegou um pouquinho do defumada defumado, Vamos largar também o tomatinho aqui, Vamos ver, né, qual que vai ser. Largar um pouquinho de rúcula, que sempre é bom. Meter o um hamburgão. E vamos provar. E olha o hambúrguer defumado, qual que é uma característica dele? Ele fica vermelhinho. E dentro ele tem que formar o anelzinho de defumação, né? Vamos ver se ficou esse anel. Anel de defumação. Um gosto de defumado é igual e é aquela, não se prenda na receita pessoal, a ideia aqui era mostrar algumas formas de fazer o hambúrguer defumado, espero que tenham gostado e nos vemos semana que vem porque tem mais, sábado na brasa!